Dia comia, carne, dia não tinha, era aquela coisa. Ia pro trabalho com churro. E era aquilo, não sabe? É, a minha história que eu vou falar é coisa pouca, mas a gente tem que falar mesmo. O que eu sei, o que a gente sabe, tem que dizer. Lá é o seguinte, a fazenda lá, eles vinham atrás da gente, dia a gente para ir trabalhar, que lá era bom. Era isso, era aquilo. E quando a gente chegou lá, não foi o que eles falaram. A gente foi para debaixo de um barraco de lona, que eles falaram que era em alojamento. E na hora, no momento lá, não apareceu.